Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa a noite, todos. boa tarde, bom dia, boa né? Isso. Porque já vai estar no YouTube em breve. Então, pessoal, assiste até na madrugada, pode falar até boa madrugada, é né, isso. Vladimir? É isso. Boa Dá noite. Um boa noite pessoal. Não é mais pra boa cá. noite Não Armin. Gratidão pela participação de todos. Gratidão por poder estar com você. Gratidão por momentos, eu estar com você também. Né? Que isso é muito bom. É, é um presente poder ter você conosco. Muito obrigado. Agradeço. É. Gente, um convite para vocês. O Vladimir ele está atendendo. O pessoal tem me ligado muito. Sabe, Vladimir, para fazer energia fria, radiestesia. E eu estou dando a tua, a tua alternativa. E eu já falei que você está esperto nisso, né? Tá fantástico. O pessoal que você tem atendido. A gente está aprendendo. Já aprendeu. Já, a gente está melhorando um pouquinho. Já mais por está dia. cada vez aprimorando, não. É. Você já está aprimorando, porque aprimorado porque não tem uma pessoa que não Você vê a nossa vizinha aqui, né? Ela tinha muita dor no pé, ela falou, amém, acabou de vez, eu não tenho mais. E foi o Vladimir. Mas são várias coisas que nós vamos Sim. contar, né? Sim. Então, pessoal, vocês estão convidados, viu? A vir fazer a radiestesia, a energia fria, tudo com o Vladimir. Ó, você vai ficar joinha. Né? E nesses tempos, nesses tempos, da inteligência Artificial nesses tempos onde o ser humano está se deixando levar por uma máquina isso. e não por ele Pode fazer, boa né, Live boa Live para todos vamos aproveitar os ensinamentos É isso aí vamos dar umas dicas né a Deus. de como viver nessa época de, de como sermos nós mesmos. Sabe que tá um pouquinho alto aí, mas também se for abaixar, fica, vai ficar esquisito. É tá melhor bom. deixar, tá? Não tá? Não, tá ótimo. Ah, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Vladimir falou, tá falado. <risos> Pessoal, eu tava aqui conversando, nós távamos conversando, porque aqui nós somos assim, né? Nós decidimos o tema na hora. Nós távamos aqui conversando, eu e o Vladimir, Sobre a inteligência artificial, sobre tudo, tudo, tudo isso que está acontecendo atualmente, de como as pessoas estão parecendo zumbis, jovens perdidos. Hoje eu estava falando com a minha sobrinha, sabe, Vladimir? Sim. E ela falou assim: ai, tia, a escola da. da filhinha dela, né? Da filha que está com sete anos, vai fazer oito agora, fechou. É uma escola americana uhum. e uma das crianças que foi viajar para fora, né, agora nas férias, e tá com coronavírus, então fecharam a escola inteira, todas as crianças em casa durante 15, 20 dias, inclusive a, até a filha da minha sobrinha foi pedido para ela não ir, porque ela foi fazer uma viagem para o exterior com o pai, e voltou, mas mais por precaução, porque ela, graças a Deus, não tem nada. Então, vocês vejam bem os prejuízos que estão sendo dados por conta desse tal de corona. Aí eu pergunto para vocês assim, tantos vírus que apareceram, tudo bem, Silva, Silvia Regina? Boa noite, ser divina, obrigada, meu girassol. Poxa, beijinhos e muito obrigada pela visão ampla. Gratidão. Beijinhos para você também, Silvia. Obrigada. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então, uh, e, e nós estávamos conversando, eu tava, nós estávamos aqui falando, como eles querem manipular o ser humano e como eles estão conseguindo. Puseram o planeta Terra de cabeça para baixo, Eu sei que dá para ficar de cabeça para baixo porque ele é redondo, né? Nós não sabemos, ele é, né? ele é uma bola, é uma bola elíptica, um pouquinho mais elíptico, né? Sim. É, os polos, os polos não, as laterais são um pouquinho mais, os polos são mais achatadinhos, dizem, né? Também não sei quando cabe lá para cima, mas em que situação puseram com o nosso planeta? Em que situação puseram com o ser humano? Vamos, vamos falar a verdade. Você se sente, você, eu vou dar dicas, hein? Vão prestando atenção. Você se sente uma pessoa assim, uma pessoa que pensa por você e quer as coisas por você, ou você pensa no outro? Quando você pensa em você, entendeu, Vladimir? Sim. A Silvia Regina tá aí falando não não tem som não tem som tá mudo minha querida e boa noite boa noite beijinhos diz que tá mudo aqui o seu tem som dá uma olhadinha lá. Então eu não sei por que se tá mudo eu não sei porque que é né nós vamos ver direitinho aqui. Ah, tá normal, acho que é o seu Dá uma olhadinha no seu Vai lá no volume Ah, olha lá, tá dando sim Tem sim, viu? Então É a configuração do celular dela É a configuração do seu celular, Silvia Dá uma olhadinha, Silvia Regina Então, o que que acontece? As pessoas Elas estão Querendo ser o que o outro vê vocês já perceberam? Olha, você que tá aqui me assistindo, tá aqui comigo. Você observou se você é você mesma? Ou se você é o que o outro quer ver? Ou se você... Eu já li aqui, viu, Vladimir? Ou se você é o que você é de verdade? Independente das críticas independente dos elogios, independente do que quer que seja que você possa ouvir. Você acha que você sendo uma pessoa profissional, um bom executivo, um bom comerciante, vendedor, quando você está promovendo qualquer tipo de tarefa, que é, o seu objetivo é conquistar, a, a, a, a, a, o dinheiro, é fazer a venda, é, é, é ganhar mais dinheiro para uma empresa, enfim, tudo está tá, tá em vendas, né? Sim. Você acha que você é o que você é? O que você vê verdadeiramente naquele produto, ou você é o que o outro precisa acreditar que aquele produto vai oferecer a ele? Ou você já não foi treinado assim desde pequena? desde pequeno, o que a inteligência artificial faz? Ela convence o outro, porque ela já foi né, elaborada, ela já foi identificada para oferecer o melhor conforto para o outro. Então, vai convencer, vai convencer o outro de que o produto que o outro está adquirindo é o melhor que tem. A inteligência artificial, gente, ela está consumindo o consumismo. Ela consumiu para ela o consumismo e o consumista, que é você. que Sou eu até um certo ponto. Eu não sou muito. Não. O Vladimir é consumista. Bastante. Bastante. Ó, o Vladimir já se auto revelou. Quem aí não é, né? Ah, por exemplo, sabe aquele negócio assim, tipo, agora eu vou fazer os reflexos platinados no cabelo. Tá todo mundo platinado. Aí tem que ser cabelo batendo na cintura, ou um pouco acima, ou com aqueles trequinhos assim, como é o nome, que faz que fica assim. Ondulação, né? aquelas ondulações, ou aquela... Inteligência artificial. Vai lá e passa aquela maqui... gente, aquela maquiagem plastificada. O que, que é aquilo? O que, que é aquilo? Será que as pessoas, elas se veem, Será que as pessoas se enxergam? Será que você está se enxergando? Você vê a que ponto a manipulação está? Que você fala de amor, mas você procura o amor no outro. Porque o outro, ele precisa te convencer que você é legal. Que você é bonita que você é lindo, que você é encorpado, que você tem aquela estrutura física, ele precisa começar a te convencer que você não é o que você é, mas que você é o que está sendo evidenciado para fora. Nós estamos vivendo tempos muito tristes. Nós estamos vivendo tempos Onde nos sentimos, assim, uh, verdadeiros usuários de máquinas. Ou verdadeiros usados pelas máquinas. Nos sentimos elegantes sendo deselegantes. Né? Hoje, quanto mais deselegante você for, mais elegante você é. Quanto mais você se, se, se deixar você e, e for o que o outro quer, mais interessante você vai ser, porque o outro vai te dar atenção, porque você não é só o que ele quer. Você é um padrão de tudo que os outros querem ouvir, porque todos estão dentro do mesmo padrão. Eu vou perguntar, olha, eu gostaria que vocês interagissem comigo, caso vocês possam. Assim, uh, Quando, quais são os assuntos preferidos hoje em dia do pessoal? Por exemplo, as pessoas se encontram para falar do quê? Qual é o assunto, uh, assim por exemplo, que vem espontaneamente, que não é um assunto direcionado que você tem, que você lida com ele e que você passa horas falando. Espiritualidade está na moda, né? Está muito na moda. Falar de espiritualidade está muito comum. A pessoa nem sabe o que ela está falando. Eu, eu percebo assim... Que a, pessoa, que a espiritualidade virou um modismo. Um modismo onde a sabedoria não existe. Existe a palavra da inteligência manipulada. E manipuladora. Vocês entenderam? Por exemplo, é aquele tão negócio. Agora eu vou, vou falar, eu vou falar. Não sei se você quer ouvir, mas eu vou falar. Gente, Vladimir, sabe? As pessoas que andam dentro de um cocheiro. Sabe aquelas, aquelas carroças carruagem. bonitas? Carruagem. É. Aquelas carruagem linda. As mulheres sentadas lá dentro com aquelas roupas lindíssimas. As bonecas. Achando que elas são tudo na vida E são levadas Pelo cavalo E pelo cocheiro E que não enxergam Outro horizonte A não ser aquela janelinha Igual o cavalo que está usando A viseira, como é o nome daquele troço As, as viseira É uma, é uma, a, é uma o, viseira de cavalo mesmo, É aquele né? negócio assim é. E o cocheiro Leva para onde ele quiser e a cortininha na janela para você ter um estreitamento de visão. E achar que você está descansada e no conforto. E não precisa se preocupar com nada. Não pense em nada. Não desenvolva a sua cabeça. Acredite que você pode tudo. Nós estamos vivendo essa fase. Onde se aplaude a repetição. Você quer ver uma coisa? Se eu fico assim, ai como é o nome, como é assim, você vai pensar que eu estou sendo espontânea. É um gesto que já virou vicioso. Eu, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu não leio nada. Mas eu não preciso ficar como é, como é, puxando. como é puxando, fingindo que eu tô puxando, porque aquilo eu vou contar para vocês. O pessoal adora isso. Porque de repente é uma manipulação não direta. Mas tá mexendo com uma expressão inteligente que você Está procurando em alguém. Por quê? Porque a inteligência das pessoas passaram a ficar virtual. Estão criando a inteligência artificial. Os autômatos, né? Os autômatos, que já vem há muito tempo, Sim. e eles criam uma imagem, por exemplo, agora a mulher, a mulher, a, a mulher, ela pode tudo. A mulher, como é que se diz o empoderada. empoderada. Nós sempre fomos empoderada. E se você é uma mulher empoderada, você não precisa cantar isso aos quatro ventos. Não precisa. A a mulher empoderada, ela não precisa falar para os outros e ela não precisa assumir diante do homem, porque ela tá querendo ser mais que o homem. Virou competição. Se a mulher, por exemplo, ela sofre prejuízos físicos, danos físicos, hoje em dia, é porque ela, é, sabe, ela, ela se perdeu no meio. Desses transtornos que estão acontecendo. Tudo bem, antes a mulher sofria muito. Porque ela aceitava a humilhação como se fosse um, um, um, um bem-estar comprado pelo homem. Sabe essas baboseiras? Ela se sentia enfraquecida diante do homem. Tudo bem valeu essa essa força mostrando a força feminina, tal, tal, tal. Mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Hoje nós podemos muito, nós estamos hoje mostrando, dando, levando as nossas habilidades. Boa noite, muita verdade isso. Uh, nós <risos> Obrigada, Andreia Nós estamos levando já isso, nós não precisamos cantar isso aos quatro ventos. Sabe, Vladimir, eu, eu atendo muita gente homossexual. Hum. Atendo muitos homossexuais. Natural, e daí? Agora, precisa sair na rua e, e ficar... Tá, tudo bem. Quem não quiser aceitar, que se dane. Problema de quem não aceitar. Mas, sabe, nós já acostumamos a ver... Todos os seres humanos não a opção sexual, aquilo é da pessoa. É uma condição. Né? É uma condição. Você pode falar bem disso, né, Vladimir? Claro. É uma, eu amo homossexuais, sabe? Eu tenho, eu tenho a Cláudia Mata tá aí também. Uhum. São pessoas maravilhosas, são pessoas lindas. Mas para que ficar querendo provar mais do que já está aceito? Vamos evoluir em outras coisas, sabe, vamos ser o que nós somos. Não precisamos representar e querer provar nada para o mundo. Nós estamos virando, eu não, eu tô, estou tô fora dessa. Virando verdadeiros zumbis. Virando, nos tornando pessoas manipuladas. Por exemplo, eu falei assim, eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu vou dar as dicas, mas por que que você precisa de dicas? Fala. Você precisa de dicas para ser você? Você precisa de dicas para ser uma mulher firme, corajosa, que enfrenta, que você mostra? Que você pega semente e transforma aquela semente num ser? Você precisa provar isso? Porque o homem, ele tem, a semente, ele tem a semente. Mas ele não é a semeadura. Você não precisa provar. Você precisa provar que você gosta de, de, de, da pele, do cheiro de alguém que tem o mesmo sexo que o teu? Pra quê? É uma coisa tua. A pessoa que precisa provar essas coisas é uma pessoa indefinida. É uma pessoa que não sabe quem ela é. Ela quer ser aplaudida sabe? Ma pela manipulação que os outros fazem para fechar os olhos, para fechar os ouvidos, para calar a voz de um povo. A conduta da verdadeira Essência. para pôr aquele, aquela, aquelas, sei lá, tem outro nome aí que eu esqueci. Uh, pôr as viseiras de cavalo. Não, do cavalo treinado. Põe, põe a viseira no cavalo árabe que você vai ver o que dá. Põe. Nesses cavalos, não sabe, mais nobres. Põe. Sabe, o cocheiro conduzindo e você se vendo vitoriosa. Vitorioso. Porque você está sentado em cima de um trono. Que não significa nada. Que não faz você crescer na vida. Faz só você pensar, oba, conquistei, eu posso, eu supero, eu vivo. Eu vocês querem eu ensino isso, eu sou boa para ensinar essas coisas também, viu? Alá, graça tá aí também. Boa noite. Eu sou ótima para ensinar isso. Quer Vamos lá, gente! E aí, peraí, deixa eu ver o que eu vou falar. Um dia, eu passei por tudo isso que vocês estão passando hoje. Eu também tive as minhas dificuldades. Quer? Eu sei fazer. Eu faço um teatro maravilhoso. Só que pra fazer teatro, eu preciso cobrar. Porque de graça eu não faço. De graça, gratuitamente, é isso que eu tô fazendo aí com vocês. Sendo a Armin. A Armin... Que procura trazer à tona da pessoa ela. Não é desprogramar para reprogramar ou reprogramar em cima do que foi programado. É trazer a sabedoria. Você usa a sua inteligência ou você usa o conhecimento do outro? Você parou para pensar? Cabresto, olha lá. Cabresto. A Silvia a Silva Regina falou. Obrigada, Silvia. Você usa... Me incomoda tanto isso que eu até esqueço o nome. Você usa a tua sabedoria. Você sabe aonde está a sua sabedoria? Você sabe como ela vem a você? Você sabe como ela se expande? O que, que você ensina para os seus filhos? Você pai, você mãe, né? O que, que você passa para os seus filhos? Como você educa eles? Ah, porque hoje se alguém falar, ah, como é que é aquilo que é a ah, bullying, como é a bullinação? bullying? Ah, bullying, é bullying. Ah, Sofrer é bullying. Vocês acham que eu não sofri bullying? Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Agora eu vou ficar pensando contar o um segredo, tá? Mas eu vou contar pra vocês. Meu nome não é Armin. Armin é ele simplificado, que eu simplifiquei, achei melhor. Meu nome é Armenuí, é. O meu pai achou lindo pôr nome Armenuí. Pra quem quiser saber, o nome é Armênio. A minha mãe estava esperando a Lucy grávida, porque já sabia que vinha a menina, por, por intuição. Sim. E ela falava: vai virar a Luci, vai virar a Lucy, vai virar a Luci. Meu pai foi lá e registrou a Quero que era uma deusa da, da, da Armênia pagã, quando eu era pagã, ainda bem, graças a Deus que era pagã, que meu nome é Pagão. <risos> Aí eu comecei a ficar muito triste, porque me chamavam de amendoim, não conseguiu falar amendoim, era amendoim, é. E sabe, poxa vida, uh, por que, que fala amendoim? Eu, eu gostava de comer amendoim, sabe? Mas quando eu comia amendoim, eu me lembrava do pessoal chamando de amendoim. Até que eu assumi. Eu assumi. Então eu percebi o que? Que quando. Até da minha família, até da minha família, quando as pessoas achavam que eu me ofendi. Eu vou pedir para a pessoa que está mandando aí para mim o Space. Da vida, a Face não, o WhatsApp, uhum. para por favor respeitar o meu horário de. de da live, né? Da live, porque eu tô fazendo live e fica cobrindo uhum. a live. Você vê que as pessoas são sem noção, né? É. São sem noção. Eu até falo, porque precisa ouvir. Para de me mandar live agora, né? Ah, mandar WhatsApp uhum. com aquelas coisas lá de político que você já sabe que eu não aguento mais ler. Então, gente, eu sofri bullying, e daí? E daí? Qual é o problema? Eu tô aqui falando pra vocês. Sabe? Quantas me chamavam de palito em pé, porque eu era muito magra, de bambu enfeitado. Tinha uma, Eu tinha uma amiga, agora eu vou contar outra. Eu tinha uma amiga, que ela era baixinha e eu era comprida, né? A mãe dela se incomodava com a minha altura, porque ela era os dois anos mais velha que eu e batia aqui. No seu ombro. No meu ombro. Mas, era, mas nós éramos novinhas, tínhamos Sim. o quê? Dez anos, alguma coisa desse tipo. E a mãe dela falava assim: que a filha dela era uma rosa e que eu era uma trepadeira. Gente. Porque eu era comprida. Olha o que é inveja, o que é ciúme. E eu ficava com aquilo na cabeça, né, eu falava assim, nossa, eu cresço como trepadeira, eu queria tanto ser uma rosa. Aí um dia eu falei pra minha mãe, a minha mãe fala assim, trepadeira é ela que não faz outra coisa na vida, eu não entendi. É porque você não tinha a maldade. não tinha a maldade. Aí minha mãe falou, filha, você não é uma rosa, você é gente. Você pode pegar uma rosa e dar pra ela, né? Porque é isso que ela precisa. Então, quer dizer, foi, foi se contornando as coisas. Então todos nós sofremos bullying. Agora fica essa moda de bullying. Moda disso, moda daquilo. Eu conversando com, com as mães aqui, porque eu tenho muita mãe, muito, muito casal, sabe? Então, é... ah, tem mãe que vem assim e fala assim: ah, porque a, a minha filha ou meu filho eu, tá, tá, tá, tá, tá tendo um problema, conflito com o um amiguinho na escola, com não sei o quê, com esse, com aquilo, porque tá tudo padronizado, né? Aí, mas eu fui, eu já falei com a direção da escola, eu já falei com esse, com aquele, eu digo assim: para de ficar defendendo seu filho. Deixa o seu filho aprender a se defender. Não mostra protecionismo porque amanhã, depois, ele sempre vai se pendurar em alguém para defendê-lo. Né? Porque ele não vai saber, ela não vai saber se auto-colocar. Ela não vai saber se colocar diante de uma situação de afronta. Ela vai falar, ah, vou contar para minha mãe, vou contar pra minha pai, vou procurar não sei quem, vou chamar o advogado, vou lá na polícia, você. Isso daí é não sei que é moral, não pode? Assédio moral. Assédio moral. Sabe? Olha aonde nós estamos chegando. E ao invés da pessoa saber se posicionar, porque quem sabe se posicionar, o outro não vem. Ah, não vem mesmo. Porque se vier, sabe que vai sobrar pra cabeça dele sem precisar de pai, de mãe, de polícia, de delegacia, de nada. Mexe na ferida do outro. Mexe na ferida. Mas pra você mexer na ferida do outro, você precisa entender aonde está a sua. Onde está a sua. E pra isso você precisa sentir. O que te feriu? O que te feriu. O que, onde está o teu espinho? Que você não quer arrancar para não ver a ferida, né? Então as pessoas. Oi, Andréia. Tudo bem com você, Andréia? Ah, você, sabe, você, você quer ver as pessoas ah, assim, ah, desorientadas, pensando que estão te desorientando? Não aceite o que é dela, devolve. Agora, uma maneira muito boa de devolver, sabe qual é? O silêncio. Já aconteceu comigo várias vezes. O silêncio incomoda, né? O silêncio incomoda porque a pessoa, ela sente que o, o, o argumento dela, o contra-argumento, ou qualquer ataque que ela fez, voltou. Porque quando... É a mesma coisa que jogar parede. Ah, eu me lembro quando era pequena, a gente jogava pique, jogava a bola na parede. É, é um, é uma, é mais um, bate mais volta, dois, né? bate e volta. Pique sem lugar, sem rir, sem falar. Eu não sei. Tinha uma era de jogar bola. Então, a pessoa ela está jogando bola sozinha, a parede, e está devolvendo a bola. Quando você não responde e para e olha assim para a pessoa, para, faz cara de paisagem. Gente, ó, uma dica A pessoa, ela fica desesperada Não vira as costas, não Não, não, não, não, ah, oh, não Entendeu? Ah. Entendeu? Sabe aquele né, que eu fiz agora, pô? Tem um monte de gente que faz isso pra, pra fingir que tá pensando Faz igual Faz igualzinho Agora, se você se sentiu muito incomodada, reflita no que você vai responder. Olha a dica, hein? Olha a dica, reflita. Dá uma dica, Vladimir. Pense em alguma coisa que é mais ou menos ofensiva de uma maneira geral. Por exemplo, eu vou, eu vou dar uma dica aqui que não é o meu caso. Mas tem uma pessoa que veio reclamar disso que é uma mulher das perninhas finas, como é de gambito, gambito. é aquelas é perninhas finas. Então diz que a, a pessoa, uma, uma pessoa lá no serviço dela que achou que fosse ofendê-la e ofendeu, fala ah, pega essas tuas pernas que parece que vai quebrar, parece dois pau, fin dois graveto e vai botar na fogueira. Chamou ainda de... Nossa, a mulher entrou em crise porque ela sumiu. O, o, ela sumiu para ela, foi o que eu falei para ela. Ela sumiu a, a vergonha das pernas que ela tinha. Ela não soube agradecer. A pessoa não, não, agra, não, não sabe agradecer e dizer assim, pode ser dois gambitinhos, mas são minhas. E elas que me levem, me locomovem para onde eu quiser. Eu não ando com as suas pernas. Porque olha bem para as suas, vamos ver qual vai durar mais tempo. Sabe? Onde tem precisa falar isso? Não, ela assumiu que ela não consegue ver as pernas dela. E a outra ficou feliz. Por quê? Porque ela se sentiu derrotada. É. A outra conseguiu sair é vitoriosa. A outra conseguiu sair vitoriosa por cima dela. Normalmente... Quando os pais protegem muito os filhos, eles acabam ficando assim. Eles não olham as qualidades deles, eles olham o que incomoda. que Eu vou até falar uma palavra que eu não gosto, que é defeito. Olham aquilo que eles veem como defeito. Nós temos um ex-presidente que não tem um dedinho, né? Vou falar claramente. No que, que o pessoal, todo mundo pega? Não é falta do dedinho do coitado. Do coitado não, porque sei lá se é um coitado ou não. Mas, botou nove dedinho, não precisa nem não, é não precisa falar mais nada. Todo mundo sabe quem é. Até lá na China, todo mundo sabe quem é dos nove dedinhos. Gente, vamos combinar. Pra quê? Pra quê? Sabe, fala de outras coisas, coloca a tua opinião, deixa de colocar. Mas... Para de ficar vendo coisas, sabe, que, que são é, coisas físicas na pessoa, né Florinda? Uh, para de ficar pegando numa coisa que você acha que vai... Sabe aquela que olha assim, que tem um olhar estrábico Ou aquele que tem não sei o quê? Gente, são a, a maneira de se fazer reconhecer no outro, isso não é sabedoria, isso é maldade, isso é uma forma de você prejudicar o outro para você não ver em você o que está faltando. Querem humilhar as pessoas, a troco do, do que você vai humilhar? Sabe, uh, por exemplo, muitas vezes, a, a pessoa, elas, elas se juntam a outra porque acham que elas não vão ter um compromisso. A outra está dando tudo, tá tudo legal, oba, oba, é tudo festa. Se elas, por um momento, um momento sequer, pessoas próximas da família, acharem que, nossa, e agora, vem, Poxa, agora já era, é melhor a gente sair fora porque a outra ficou nessa situação, ela deu tudo, mas nós não vamos ficar dando e nem cuidando dela, né? Então, vão fingir que ela não existe. E qual a melhor forma de fingir que ela não existe, a outra pessoa não existe? A gente não chega perto, disfarça, não fica ligando mais, porque, né? Antes ligava porque tinha interesse, agora não tem mais. O interesse pode ser da outra pessoa. E, e se ferram. Sabe por que se ferram? Porque nada daquilo acontece? Quem é forte, é forte. Quem... Já viveu, eu tava falando hoje pro Vladimir, né, Vladimir? Exatamente. A gente precisa ser macaco velho. Senão você não vive nessa vida. Você não vive, você não aprende. Você vira um saco de lixo do outro. Ele vem despejar tudo em você. Você já virou saco de lixo do outro? Ou você é o próprio lixo do que entra no saco do outro? Observa bem. Não seja nem uma coisa, nem outra. Vamos lá, vou te dar uma dica. Vladimir, qual é um pensamento? Você inventa aí, se quiser, tá? É. <risos> se quiser falar a verdade também. Um pensamento que você tem constantemente de alguma coisa que falta em você e você quer realizar. Alguma coisa. Seja o que for. Ele está pensando. Ele é um, Sim, né? é um ser pensante. Então, você. Florinda Vladimir, que você, que bom que você está aí. Manda um oi para ela, Vladimir. Florinda. Então, por exemplo, eu. Eu quero, o Vladimir sabe disso, né, Vladimir? Sim. Eu tenho meu sonho que vai ser realizado, eu sei que vai. Custe o que custar, eu vou chegar lá. Nós ainda vamos ter um ambulatório muito grande um instituto para atender muitas pessoas com a energia fria vibracional curadora. Esse compromisso eu já assumi. Quando eu vim aqui para esse planeta. E eu garanto para vocês que eu chego lá. Mas é uma coisa que está constantemente na minha cabeça. Boa noite, Messi. Se ele está constantemente na minha cabeça, é uma meta. Eu não vou abrir mão dessa meta. Eu não vou abrir mão desse objetivo. Eu posso ter ele durante 30 anos. Mas vai chegar o um momento que vai acontecer. Quanto tempo eu vou viver nele, eu não sei, mas ele vai ficar. Ele, ele vai ser construído. Entendeu? Qual é o... Você tem algum, Vladimir? Que é aquele pensamento constante, que às vezes te acorda até na madrugada? Questões de trabalho, é, resolver problemas, porque a minha vida é muito atribulada. É. E eu tenho é, pensamentos frequentes, eu deixei de fazer isso... Não posso esquecer de fazer. Você está sempre querendo lembrar, lembrar do que você vai fazer. Do que eu preciso executar é. para poder Quer dizer, dirigir. o medo. Aí eu posso falar, claro, né? Claro. Por exemplo, do que, que o Vladimir. Por que, que ele tem esse pensamento? Olha outra dica: São ele passa o, os compromissos dele, ele revisa quando ele, tá, ele vai dormir. Isso acorda ele antes da hora, tenho Sem certeza. Ah, tá vendo? Sem dúvida. Fala mais alto, né, Vladimir? Sim. Sabe por quê? Porque ele não confia na memória. Ele não confia como ele vai dar conta. E ele não confia. Em, uh, ele não confia em como ele vai dar conta, em como ele vai chegar lá e ele não vai precisar. Levar, reprimenda da diretoria. É isso? É o... Aproxima Sim, disso. É isso. Ele vai chegar, olha aqui, eu sou perfeito. Eu atendo as exigências da empresa. Lógico que ele deve gostar muito da empresa. E ele quer se favorecer desse gostar e ser uma pessoa organizada. Mas isso pode virar o quê? Uma falta de autoconfiança na própria memória. Então a pessoa não dorme, ela desmaia por algumas horas, dali a pouco ela acorda, porque ela não tem a inteligência artificial. Agora, imagina. A hora que inventarem essa inteligência artificial, gente. Já eu vou tem, fazer. Tem um banco, tem um Já, ah, tem é? Ah, como é do, do, do, Bia, Bradesco? do Bradesco? A Bia, a Bia. A Bia. Minha amiga. Bia. A minha também, a Bia. Do Bradesco. Gente, é. pelo amor de Deus. Não vamos nos confundir com isso. Olha quantas pessoas, Rodrigo. Souza, Viviane em Tenza, Intenza, gosto muito dela, a Florinda, de todos né? estão assistindo nós estamos assistindo, viu Vladimir? Sim então pessoal, o que eu digo pra vocês analisem vão lá dentro de vocês um pouquinho e perguntem assim eu sei qual é o meu foco por exemplo, o do Vladimir não é o um foco, não, o meu é o do Vladimir não é. O do Vladimir é uma cobrança. Ele se cobra para não se sentir culpado. Eu tô fazendo uma terapia aqui com o Vladimir, viu gente? Para ele não se sentir culpado. Porque ele não pode desviar nem um milímetro do compromisso. Eu vou fazer uma pergunta para o Vladimir, ele vai ficar bravo comigo. Você foi muito cobrado na infância? Para agir corretamente? Você em escola? Tipo assim, é, esse menino precisa aprender mais. Não, não, é, não. Alguma Eu coisa dedicada. É. Porque você não queria ouvir isso alguma coisa eu que sinto você o cheiro do perfume da professora da primeira série é eu lembro eu tenho essa memória olfativa nossa porque ela era muito austera ah olá a professora ele está falando ele tá segurando a garganta para falar ele tá aqui calado da... gente dona... vem cá falar aqui vem dona angelina minha é. professora boa noite de novo minha professora da primeira série em 1972 olha quanto tempo é. eu me lembro do perfume dela porque ela era muito severa muito brava. Quando ela ia chegando, a gente já sentiu o perfume dela chegando. Tá vendo? Antes o perfume já era a cobrança. É. O perfume já era assim, você vai fazer correto. Se você não fizer, do jeito que eu mandar. É. Ela era muito brava. Você vai tomar, sabe aonde, né? <risos> ok. Vocês perceberam a cobrança que ele... Ele, não, ele não Ele não pode esquecer porque a dona Angelina, é, a do dona senhor. Angelina, está na cabeça dele ainda. É. Vamos tirar essa dona Angelina Sim, da tua é. cabeça, né? Sim. Nós vamos ter. Então, não adianta eu querer reprogramar, Vladimir, ou reprogramar você. Você precisa diluir. Porque você não vai conseguir reprogramar nada. Você vai ter que esvaziar. Tirar, não estou dizendo esquecer. Isso daí não pode te incomodar. E você falar, eu estou além disso. Esquecer aquele cheiro. Esquecer a dona Angelina. Esquecer a austeridade, a cobrança e a vergonha que aquela pessoa poderia fazer você passar se você não acertasse. É ou não é? Só balança é. a cabeça ou fala? É, é isso mesmo. É, é. Tá vendo? É isso mesmo. Gente. Era é exposição. Lógico. Então, quando você for exposto, você tem que ser elogiado. Perfeito. Inteligência artificial agindo na pessoa não precisa ser um robô, o robô já tá lá. O dia que inventaram o robô, se basearam na pessoa traumatizada, cheia de problemas, querendo ser perfeita. A pessoa padrão. Ele não é padrão não, viu gente? É, é diferente. Sim. Eu peguei um fato. Sim, só, sim. Que eu também falei do meu, da trepadeira. Da galera, né? E você pode contar o seu também, lembrar? Gente, eu, eu canso de ouvir uma coisa. Eu vou falar isso e vou começar a encerrar. É, já... A criança interior. Eu não aguento. Gente, ó, para pra pensar. Vamos resgatar a criança interior. Eu não quero mais resgatar a criança interior. Chega! Porque a minha criança interior, ela teve coisas boas. Mas a que me fica atormentando, comendo minha cabeça, não é a coisa boa. Oi, Virgínia, Tudo bem, prima? Tô falando da nossa infância, viu? Era legal, né, Virginia? É, ela, nós éramos amiguinhas, nós somos primas. Então... Gente, é assim: tem coisas boas, coisas negativas, dolorosas. E essas coisas dolorosas é que marcam e é que traumatizam, é que ficam dando desconforto dentro de nós, nos machucam demais. Quando você vai resgatar a criança, você vai resgatar raiva, você vai resgatar frustrações, você vai resgatar coisas que te, você não superou até hoje. E até quando você vai ficar com essa criança malada dentro de você, me fala? Até quando? Gente, chama essa criança de uma vez fala, olha, eu quero que você, sabe... Uh, cai fora, chega, eu entendi tudo isso, mas hoje, hoje, eu não sou mais essa pessoa. Hoje eu sou uma pessoa inteira, integrada em mim. Eu sou uma pessoa forte, eu tenho fibra, eu não preciso mais me pendurar na criança interior com 90 anos de idade. Eu, hoje... Eu não quero mais ser a reprimenda social. Eu não quero mais ser o padrão eletrônico. Eu quero ser eu. Eu quero ser eu. Muito boa a nossa infância, lembranças boas, sim. Mas também tínhamos... Isso eu sei que foi muito gostoso. Mas também tínhamos aquelas, né? Aquelas coisas que cacavam, né? Então, gente. É, nós precisamos... Tomar tanto de nós. Se você quer evoluir, você não vai virar um herezinho. Não. Não precisa ser um herê. Os eres são uma gracinha, né? Eles são eres. Os exusminis é melhores. Os miris são um pouquinho melhores. Você não precisa, sabe? Cresça e apareça. Vamos evoluir. Vamos amadurecer, chega, ai, eu mijava na cama quando eu era pequena e todo mundo, gente, tudo bem. Você mijava, fazia xixi na cama, tinha medos, eu tinha medo daquele banheiro de sair à noite sozinha, ou porque teu pai ou tua mãe tinha brigado com você, para você escapava, tá bom. Passou. Passou. Não consegue resolver, vem aqui falar com a Ami, que você resolve em dois tempos, eu te garanto. Eu sou engraçada, mas eu sou ali, gente. A gente resolve. Ai, Ami, eu não consigo ficar sozinha, não consigo ficar sozinha. Você fica com quem? Me fala. Você fica, Quem anda nos teus pés? Me fala. Você tá o tempo todo sozinha, você não consegue deixar de manipular? Você precisa manipular as pessoas pra grudarem em você. Ou você grudar nelas, né? Ai, eu não vou fazer comida só pra mim. Mas eu, quem vai comer só? Eu vou comer porcaria e dar coisa boa pro outro? Vocês sabem que eu faço comida pra mim, né, Vladimir? Sim. Eu, eu faço. Adoro. Ah, eu me amo. Eu adoro fazer comida pra mim. Não vou comer comida do outro. De vez em quando eu até como. Fala assim, né? Mas... Eu adoro deixar minhas coisas direitinho no freezer, colocar. Sabe? Eu, eu, eu, eu me respeito. Ai, já foi todo mundo embora, agora eu... A pessoa faz assim com ela. Você, já, você faz isso com você? Você faz isso com você? Não faça mais. Se deu melhor. Deixa a inteligência... Como é que é a inteligência artificial, artificial? para quem é artificial, deixa. De vez em quando uma secretária assim vai ser até bom, né? Elas nos ajudam. Ajuda <risos> um ajuda pouco, mas deixa para quem é. Mas não seja você. Não seja. Analisa. Vê aquele, aquilo que você foca toda noite, que vem 20 vezes por dia na tua cabeça. Quando não vem 20 vezes por dia, vem pelo menos 10. Aquilo que você sempre sonhou e não realizou. Aquilo que você pensa, olha hora que eu ganhar na loteria, eu vou, eu vou jogar na lota, eu também jogo, viu, gente? A hora que eu jogar na loteria, eu vou fazer. Eu já tá elaborando. Sabe? Observa o que é aquilo. Até onde aquilo é importante para você? Ou até onde aquilo levanta a tua moral diante dos outros? Você está fazendo para os outros verem ou porque você quer? É algo que você gosta? Às vezes você quer ser um artista plástico e, e fica elaborando que vai ser, uma estátua falante e falando para o público todo, fazendo não sei o que, não sei o que. Vai ser um artista plástico. Mas seja um bom artista plástico como você quer ser. Não se importe com mais nada. A vida conduz você para o melhor. Seja você o melhor em você. A Florinda tá falando. Minha mãe precisa escutar isso. Só se mete em crenca por não se sentir bem só. Problema dela, né? Ela quer ficar com os outros, deixa ficar. Gente, todos nós... Um, um, eu conheci uma senhora armênia, eu conheci não, eu conheci quando era pequena, mas ela sempre falava isso e o pessoal res, repetia, uma pessoa até muito conhecida na colônia armênia, e ela dizia assim, nós somos um, nascemos um, ficamos com um monte de família, com várias pessoas, depois casamos, fazemos outras pessoas, Ficamos dois, aí as outras pessoas vão, de um ficamos dois e de dois vamos ficar um de novo Quando ficar um de novo, você vai ter que ficar com você Não pensa que os outros vão cuidar de você bem, vão reclamar, vão cuidar porque precisam, né? Aquela filha que precisa da mãe pra cuidar dos netos, né? Até a hora que precisar. Ai, mas minhas filhas não. Elas são maravilhosas, uhum. Tá. Ela pode ser. Os filhos, os netos, não sei. E todo mundo vai ter seu tempo. Você, de um, você ficou dois. E de dois, você vai ficar um de novo. Você não ficou dois. Você conviveu. E nem sempre conviveu bem. Aprenda uma coisa, não existe solidão. Existe solitude e o solitário. E todos nós somos solitários. Viva bem você. Vai lá dentro, descubra. Você não precisa de uma motivação exterior. Você precisa motivar o que resplandece de dentro de você. Pessoal! Lembrem-se, sábado agora, já tá quase lotado. Dia 14, acho que tem só três vagas ou duas, mas já tem umas pessoas aí que vão se inscrever. Venham fazer meditação. Ah, esqueci o restante do, do tema. Mas vai ser assim, uma meditação é, para você não limpar a mente, não parar de pensar, não, é, não vai parar de pensar, vai aprender a acionar e a pensar e trazer e recriar o que há de muito bem sucedido dentro de você. Para isso você vai aprender, vai vir aqui para fazer essa para para fazer essa vivência, esse workshop, essa roda de cura, você vai curar o que está doente dentro de você e para regenerar, restaurar e vencer na vida. Sim. Você viu o tema? Eu vi. Qual que é? Quer <risos> dizer... Meditação. Meditação. Você tá bom na cabeça, eu hein? Lu? tô ótimo. Não, é que eu tava vendo uma outra mensagem ah, que tá. eu tive que... Ah, tá. Ele tá me enrolando De aí. Trabalho. Então, gente, uh, vocês querem o número do celular? É 99675-5250. Se inscrevam, me, mandem o um zap para escrever até amanhã. É R$ reais só, baratinho. Você vai se dar muito bem. Vai ser no sábado, dia 14, das 15 às 18h30. Sempre espicha mais um pouco, né? Vai ter chá, vai ter café. né? Vamos estar num conforto bem grande. E é só para 12 pessoas. Eu não ponho mais, porque eu sou bem dedicada. Eu gosto de trabalhar assim, dentro de uma harmonia. Você vai aprender a trazer à tona e a acionar, a meditar, é ditar a você exatamente o que você precisa. Gente, esse povo não, não para de me mandar WhatsApp. <risos> Cláudia, Iris, Brito, ah, Clá, Iris e Iris, Brito e todo o pessoal que esteve aí comigo, eu agradeço, vão lá no meu YouTube, eu já pedi. Eu vou pedir de novo. Vão lá no YouTube, se inscrevam, toca o sininho, curte, compartilha. E compartilha esse vídeo também, que eu acho que o tema foi bom hoje, né? Hoje eu acho que foi legal, foi não foi, Vladimir? Bom. Até teve, teve aí o Vladimir, bom. participou, tá bom, gente? Então, aguardo por vocês, vão lá, tá? No, no Instagram... Agora eu vou começar a postar mais coisas. É que eu tô correndo muito, mas vamos começar, né? Mexer mais no Instagram. Ou liguem e agendem uma consulta comigo. Venham receber energia fria, registro da memória celular. A energia fria vibracional curadora que vem nos pré anos Já tem gente me chamando de ET, tá? Eu sou bem terrena, viu? Bem terráquea. Gente, um beijo grande a todos. Estejam sempre comigo que eu quero estar sempre com vocês, que a paz, a luz e a harmonia habitem todos, a todos nós e que sejamos sempre nessa luz. Gratidão.